Olá! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos no horário, né? Estou ajeitando aqui para variar. Nunca consigo focar direitinho o negócio aí, né? A visão. Bem, eu quero saber onde estão vocês. Vamos chegando? E hoje eu vou, hoje eu vou falar sobre um tema que, assim, de uma ordem geral... E acredito que é algo muito interessante para todos. Porque nós estamos passando, né, atualmente, por situações inusitadas. Algo que ainda não vivemos. Algo que. Sei lá, eu, eu tenho a impressão que esse momento, essa. essa esse período que nós estamos vivendo no planeta, né, no nosso planeta tal, com essas mudanças todas, elas estão, elas são coisas raras, são momentos raríssimos. Mesmo quando teve a gripe espanhola, teve tiveram guerras, enfim, atingiram as pessoas sim, mas foram atingindo locais foram atingindo ah, algumas vertentes, mas não chegou a atingir o planeta inteiro como está hoje. Bem, o pessoal já está chegando, já temos algumas pessoas aí assistindo. Eu quero que vocês me deem boa noite para ver se vai aparecer lá escritinho, viu? Já arrumei o negócio aí. Vamos ver se vai aparecer, tá bom? Quero saber quem está aí, né? Me vendo. Ah, o assunto que eu quero falar, semana passada eu comentei sobre o deslocamento do planeta não só do planeta como da Via Láctea de todo o sistema solar né? da nossa galáxia e como isso está afetando a nós e esse afetar a nós é como está também nos tirando dos padrões dos padrões do, de, de todas essas, de todo, de todo aquilo que, de todas aquelas coisas, aqueles paradigmas, né? Que nós acreditamos durante milênios e que foram trazidas, trazidas e ditas para nós como coisas verdadeiras. Por exemplo, se nós observarmos bem, né? Pegarmos o Novo Testamento... Partes, porque o homem que foi escrevendo o Novo Testamento, então eles escreveram, deturparam, colocaram algumas coisas que realmente vinham dos apóstolos. Mas tem um fundo verdadeiro? Tem. E tem um fundo de crenças para manipulação? Tem. Mas ah, Jesus, ele já estava avisando que tudo isso ia acontecer. Ele já estava dizendo, né, dentro de um, uh, quando, ele, ele quando ele falou das bem-aventuranças, quando ele fez as, o sermão da, da montanha, uh, que, chegue, que o momento iria chegar e que esse momento, a partir do momento que chegasse, a única coisa que ia libertar o homem seria a sensatez do amor. Sem isso, nada valeria. Sem, ido, sem isso, nada uh, seria uh, verdadeiramente colocado de, de, com, com, toda, com todo esse vigor. Bem, vamos pegar do começo. Estamos vivendo esse, uh, essa situação na pandemia, tudo isso, de uma maneira descontrolada percebo que a maioria das pessoas tá usando esse momento não como uma um, algo que possa levá-la a um crescimento interior que possa levá-la a, a uma a, a ela realmente né uh, ela realmente ser agora sim agora eu tô vendo o coraçãozinho que alguém mandou aqui <risos> a como é a a da Silva alguma coisa assim então é que pudesse levar lá que essas pessoas pudessem é, é, usar esse momento como um momento de autodescoberta vocês vejam bem eu convivo com muitas pessoas né que tem família que estão eu, num procedimento muito pesado, muito carregado e que não sabem como lidar com isso, não sabem como fazer. As pessoas que não estão conseguindo se encontrar, mas estão se desencontrando. Quantos absurdos têm ocorrido? Não tem nada Assim que se possa dizer, olha, isso eu tô falando da maioria, não tô falando de todos, não, né? É, que se possa dizer, olha, eu estou desfrutando desse momento, dessa pandemia, um momento raríssimo do planeta, um momento raríssimo da, da vida humana aqui no planeta, para aproveitar e chegar a mim, para aproveitar e questionar, o que que eu estou fazendo da minha vida? As pessoas não estão se dando esta oportunidade. Então, para começar, eu vou dizer o seguinte para vocês. Uh, o nosso sistema solar, entendam bem o que eu vou falar, é muito importante isso eu tenho recebido essas mensagens que tem vindo assim de uma forma muito, muito forte do astral. Vocês sabem que eu sou muito sensitiva, eu tenho uma sensibilidade extremamente aguçada. E a mensagem, o nosso sistema solar, todo sistema, tirando tempo e espaço, porque o que são trilhões de anos-luz, não dá para explicar, né? O que é um movimento de estrelas? O que é um movimento estrelar? O que é um movimento galáctico? Ah, é, minha mãe, para que isso me interessa tudo? Porque você vai se ver nisso. Você vai se sentir, tá? Então, está havendo um deslocamento desse sistema. Então, nós tivemos, sei lá quantos bilhões de anos-luz aí. Onde existiam essas moléculas, que é a nossa formação espiritual, existiam esses átomos, né, que é o átomo primordial, tudo isso, é, que nos carregou durante todo esse tempo e bilhões de anos do nosso, do nosso sistema, né? a título galáctico. Isso está começando, todo, toda a órbita, todo o nosso sistema está se deslocando. Nós somos privilegiados, porque estamos tendo a oportunidade de enxergar isso. Nós estamos, olha aí, tem a Gisele também, a Florinda, tem pessoal aí compartilhando. Boa noite! Ah, nós estamos aqui ixi, virou aqui, peraí, uh, nós estamos aqui vivenciando todo esse sistema, todo esse, toda essa fase, todo esse período, e nós temos que nos ter como privilegiados diante de tudo isso que está acontecendo e pegar esse momento e desfrutar dele em que sentido? Uh, eu estou satisfeita, eu vou voltar a falar do sistema, tá? Mas primeiro eu vou questionar a pessoa. Eu estou satisfeita, eu estou satisfeito com tudo que eu fiz na minha vida, com a maneira que eu estou vivendo, com o que eu estou trazendo de diferente pra mim. Eu, eu, eu tô agora, uh, sabe, fazendo reflexões sobre toda essa, sobre toda essa, essa situação que foi organizada por mim e, e que eu fingi durante anos estar satisfeito com isso, estar satisfeita com isso e a partir desse momento até onde eu vou me tolerar fingindo dessa forma? Por, a, qual a oportunidade que eu estou me dando? primeiro Segundo, o que, que eu vim fazer aqui? Gente, vocês já questionaram o que vocês vieram fazer? O que nós viemos fazer aqui no planeta Terra? Vocês já, pens... vocês já chegaram a pensar nisso? Tipo assim, eu estou fazendo o quê? Eu estou diante de que situação? O que, que eu estou me oferecendo? Eu vim aqui para... <cười> de romper um cordão umbilical que eu até hoje não consegui romper, né? Porque a maioria das pessoas não rompem, elas ainda ficam com aquele cordãozinho ligado na mãe, né? Porque a mãe é maravilhosa, a mãe não peca, a mãe não é mulher, a mãe não é nada disso, mãe é mãe, ela deixa de ser a pessoa para ser mãe, ah, enfim. E futuramente você vai ser o pai ou vai ser mãe, vai ser a mesma coisa. Então, para que que eu vim aqui? O, o que que eu vou? O, o que, que eu estou crescendo? No, no que, que a, o que, que a vida vai me trazer? Será que eu vim aqui só para isso e de repente morri puff, que acabei? Ou eu tenho uma continuidade? Ou eu tenho algo a mais? Se tudo, se tem tem uma coisa que é muito clara que diz assim. Nada, né? nada se perde e nada se ganha, tudo se transforma. Nós estamos vivendo, gente, um momento de uma transformação muito grande. A Florinda está dizendo aqui, eu já me questionei, mas ainda não tive respostas. Mas vou, querer, vou continuar buscando respostas. E eu digo assim para a Florinda, Florinda, não adianta você buscar a resposta, você precisa encontrar a resposta. Você precisa encontrar ela dentro de você. Nós não viemos aqui para sermos manipulados por um grupo de pessoas que não querem que a gente veja um, um pingo adiante, veja um sinal adiante, veja uma questão adiante. Nós viemos aqui para cá por algum motivo muito sério, e se nós formos privilegiados de estarmos aqui nesse momento, é que nós estamos tendo a oportunidade de mudar. Nós estamos tendo a oportunidade né, de poder questionar e mudar a vida. Mas como que eu vou mudar daqui para frente, mim? Olha como que eu tô, eu tô cheia de neto, de filho. Né? O homem falando, a mulher fala. <risos> É uma questão de consciência, é uma questão de verdade, é uma questão de você não mentir, não é para o outro, é não mentir para você. É olhar nos olhos e falar, não, é, não foi isso que eu vim fazer aqui, eu mudei o meu caminho, eu, eu, eu, eu, eu saí do trilho, eu, eu me, eu me dispus comigo mesmo eu me dispus comigo mesma para escolher isso, porque eu entrei dentro de um padrão, e esse padrão que eu acreditei que fosse me fazer feliz, mas eu estou vendo que não é um padrão feliz, mas é um padrão que está levando para a infelicidade. A coisa, gente, é muito séria. Agora, voltando, falei um pouquinho de vocês, eu vou voltar para o sistema. Todo o sistema solar, acreditem ou um, não, ele está se deslocando. Então, como eu digo, para nós o tempo está passando muito rápido, porque houve esse deslocamento, essa mudança climática, tudo isso está ligado a esse deslocamento. O planeta Terra... O planeta Terra, o que nós habitamos, né? a mãe Gaia, a Terra, é um dos únicos planetas que se tem, pelo menos conhecimento, aqui dentro do nosso sistema, que tem essa vida inteligente humana. Humana que eu digo, lógico, os outros não são humanos, cada um né? tem lá um referencial de vida, mas que tem essa vida inteligente, por quê? Os outros planetas já viveram o que nós vivemos, o que nós estamos hoje vivendo e desfizeram de tudo, ressecaram tudo e não sobrou, so, e não ficou um sobrevivente lá de, de uma vida inteligente, seja lá qual, qual fosse essa vida, para poder reproduzir algo e dar a volta e, e o planeta começar a se revigorar novamente. Né? E essa oportunidade, essa oportunidade nós estamos tendo aqui no planeta Terra. Essa oportunidade nos está sendo dada de nós entrarmos nesse equilíbrio. Então, quando eles dizem assim, que o, o tempo está passando muito rápido e, e que nós estamos com 16 horas nas 24 horas... Eu pergunto para você, os ponteiros do relógio mudaram? O, o tempo dentro desses ponteiros, o relógio está andando mais rápido lá, o ponteirinho está andando mais rápido. Alguma coisa nisso mudou? Você pega um relógio de corda, de anos atrás, vai do, do século passado, retrasado, não importa, você vai dar corda e ele vai andar do mesmo jeito. O que mudou? O que mudou foi todo o deslocamento, todo o sistema do nosso planeta, do nosso sistema solar, né? da nossa galáxia. Lógico que isso está fazendo com que nós sintamos, com que nós percebamos isso para começarmos a refletir, mas a ah, me refletir no que? Refletir se você quer ou não. Crescer em dimensões. Crescer em consciência. Se você quer cair no isolamento total, achando que tem muitos seguidores, ou segue muita gente, tem muitos amigos e não tem ninguém porque você não tem nem a você. Ou você vai se dar a oportunidade de entrar na sintonia. Primeiro na sua sintonia e posteriormente na sintonia das pessoas que têm a mesma frequência vibratória que a tua. Mas para que você possa fazer isso, você vai ter que abrir mão de uma série de coisas. Você vai ter que abrir mão principalmente né, do apego, principalmente da posse e principalmente de ter que se sustentar numa condição de vida que você não está mais aguentando, está encontrando né, alguns veios, algumas saídas pequenas para não se entroncar, para não se perder, para não piorar a situação. Então, pessoal, ah, o, o que eu digo para vocês agora? Quando há esse deslocamento, o nosso, planeta, o nosso planeta, juntamente com todo o sistema, ele vai começar a Desequilibrar para poder se equilibrar O eixo da terra está mudando Vocês podem ver, nós estamos no inverno, olha o tempo como está uh, Tudo está mudando, estamos numa transformação muito grande Quando isso acontece E nós já estamos tendo esse discernimento Do que é do bem, o que é do mal O que é, o que é proveitoso, o que não é o que devemos fazer e o que não devemos fazer? Como vamos lidar com tudo isso? E dentro dessa, desse sistema existe uma frequência atômica e uma frequência molecular que está mudando. E estão vindo novas frequências para nós. Está no momento de nós chegarmos e dizermos e assim, basta. Basta desse tipo de padrão eu vou abrir a minha cabeça eu vou sair do medo das perdas eu vou sair do medo de ter medo de mim eu vou sair do medo de não conquistar e vou entrar na sintonia desta frequência mas Armin, como que eu vou entrar numa sintonia de uma frequência que eu desconheço Deixando o desconhecido chegar a você. Se permitir. Porque enquanto você estiver no conhecido, você vai reclamar. Você vai cair na mesma. E a falência... E quando eu digo falência, eu estou falando de falência da consciência. Eu estou falando de falência de você se perder. Eu estou falando de falência... Da própria pessoa, cair no mundo do ego e se enganar totalmente. Virar uma pessoa comprometida com, as, com a posse, comprometida com apego, comprometida com o que há de pior. E entrar numa depressão profunda e não ter mais a oportunidade de viver. Porque aqui você não volta mais. Aqui você não fica mais. E se vocês pensam que essa pandemia vai acabar agora, ela vai diminuir, vai chegar outra. Até dizimar 70% que não querem enxergar. Agora eu vou pular um pouquinho o assunto e vou perguntar para vocês. Quem está conseguindo se agrupar dentro de qualquer núcleo religioso? Fala. Quem é que está conseguindo? Nós estamos assistindo, para quem gosta, esse núcleo religioso virtualmente. E se lá era morada de Deus, nós nos afastamos de Deus? Você já questionou isso? Poxa, eu não estou indo mais lá. E lá na casa de Deus. Lá é onde eu posso conversar com Deus. Lá é onde eu posso me encontrar. Seja a religião que for, hein, gente. Pode ser aqui. Pode ser ali. Pode ser catóba, Pode ser, sabe. A religião que for. Eu não estou falando só do cristiano, eu Estou falando de todas. Porque no mundo, acabou. Acabou o encontro. Dentro de um mesmo espaço dentro de um mesmo de uma mesma referencial a impregnação dos dogmas ditado por aquelas religiões guerras religiosas foram foi o que se impôs, se impôs durante muito tempo entre os homens cruzadas Uh, os cavaleiros, os templários, enfim, várias, várias brigas religiosas, uh, sabe, em todos os sentidos, irmãos brigando, se matando por religião, acabou, acabou. Observem o que está acontecendo, os pilares religiosos estão detonando, isso é para você aprender que Deus, ele não é solicitado numa igreja. Que Deus não é solicitado numa religião. Que o nosso sistema todo já é Deus. Que a nossa galáxia é Deus. E que você está caminhando. Ou você vai entrar nesse equilíbrio, ju juntamente com essa mudança, com, com esse movimento... Que está ocorrendo. No nosso planeta. No nosso sistema. Na nossa galáxia. O tempo não está passando mais rápido. Ele está te equilibrando. E mostrando. Você pare de perder. As oportunidades. Colocando a justificativa no tempo. Para não realizar nada. Que você poderia estar realizando. E fugir da, da, da realidade, colocando a desculpa na pandemia, na quarentena, no, no, no coronavírus, no covid-19, não sei o que, não sei o que, isso tá acontecendo, tá. Mas vocês podem observar que são as pessoas que mais acreditam nisso que estão pegando. Que são pessoas que até que estão bem intencionadas, mas são mais temerosas, que são pessoas que querem se precaver e se prevenir o tempo todo, pessoas que não querem enxergar um passo para frente. Então agora voltar para falar das de vocês, da gente. Vocês observaram? Como é difícil conviver com quem a gente não pode nem ver mais a cara, que dá aquele asco, dá uma sensação ruim, dá uma sensação de não quero mais, dá uma sensação de chega, é, tá me fazendo mal. E a pessoa, pelo medo dela de não Conseguir lidar com aquilo, ela encara e enfrenta tudo isso. Ela encara e enfrenta a continuidade, porque ela não pode desmoronar o que foi construído num castelo de areia. Ela precisa continuar segurando o castelo, protegendo ele, porque se ele ruir, ela tem medo de ruir junto. E nós estamos tendo oportunidade de reviver. Nós estamos tendo oportunidade de renovar. Nós estamos tendo oportunidade de sair, assim como todo o sistema está passando por esse deslocamento. Nós também nos deslocarmos para uma condição melhor de vida. Ai, ah, nessa, você estava tá falando para a gente abandonar. Não, não estou falando para você abandonar tudo. Eu estou falando.. Você pode conviver ali, sendo verdadeiro. E acreditar naquela verdade que você está colocando, sem se obrigar a ser desonesto, desonesta com você mesma. Não está aguentando? Diz, eu não aguento mais. Nós estamos juntos nessa... Estamos, mas agora você vai para lá e eu vou para lá. Porque é para lá que algo tá me chamando. E é por ali, quando algo me chama, que eu tô sendo atraída, que eu tô sendo atraído como deslocamento da nossa galáxia, que eu vou me dar bem. E que eu vou construir o melhor para mim. Então, gente, é muito importante que vocês reflitam sobre isso. É difícil, a coisa mais difícil que tem é nós falarmos a verdade para outra pessoa que está à nossa frente. É muito difícil, mas quando você confia em você e você sabe que a verdade, ela é construtiva, ela não é defensiva, ela é harmônica, e ela, ela não censura, ela não critica, mas ela fala verdadeiramente o que ela sente. Quem está à sua frente vai virar para você e dizer assim, eu percebi. Para mim, eu ainda sou apegada a você, sou apegado, apegada, porém é só apego. E o apego se desfaz. Sabe por quê? Nós temos o plano astral. Aí vou pegar um outro tema, uma outra coisa. No plano astral, nós já viemos com o compromisso de nos reencontrarmos com almas afins. De nos reencontrarmos com pessoas, com aqueles seres com os quais nós já convivemos. E tivemos afinidades, tivemos, mas por uma derrapada, né? acabamos aprontando. Tá. Se nós agora queremos realmente nos levantar, a Gisele, por exemplo, está dizendo muitas fichas caindo, cada coisa sendo colocada no seu devido lugar. Se você permitir, está sendo mesmo, né? Então, quando você corta o que não é para você, mas foi colocado dentro de um padrão e dentro de uma imposição e se desloca como o nosso planeta está se deslocando, como o nosso sistema solar está se deslocando, pode acreditar que você ganhou o caminho dos céus, que a sua consciência, a sua dimensão você saiu da terceira dimensão e você está numa quinta, numa sexta, onde a palavra ela não, não precisa ser verbalizada, ela pode ser intelectualizada, ela pode ser por, pelo mental, onde as pessoas elas se encontram e, e conversam com maior carinho, maior amor. Existe aceitação disso. Mas. Se você ainda quiser continuar no padrão Se você quiser fazer da sua vida íntima A tortura tua e a do outro E a dos outros, seja lá de quem for Não adianta ir lá no templo Não, não Porque o templo agora tá vazio Tá vazio o templo, sabe? Você se perdeu Você se perdeu quando Jesus ah, Vou dar um exemplo aqui Quando Jesus pregava Ele não tinha um templo Ele pregava ao ar livre E vinha Ele não pregava Ele passava consciência E ficava com ele quem queria E não tinha que fazer E nem seguir seita nenhuma Não precisava seguir nada e ele dizia, pra, ele dizia assim, é, só chegar ao Pai, vai chegar ao Pai só que, através de mim. Aqueles que vierem comigo através de mim. E quando ele dizia isso, ele mostrava o peito dele, que é o nosso timo. O nosso timo é a nossa essência divina. É a nossa essência crística. É a nossa essência conectiva conosco mesmo e dali vibrando numa frequência onde vai atrair aquelas criaturas que estão dentro de uma mesma dimensão que a nossa. Não vai se perder, não. Agora, quando você resiste por medo, você foge da verdade, você foge do que possa te trazer de melhor, você foge da coragem. Cuidado, cuidado, porque a dimensão ainda é a terceira e a terceira não vai mais ser do planeta Terra. Pode ter certeza, você não termina aqui não. O que termina aqui é a carne, são as células, é. essas terminam aqui. Denil de Vieira, ela está dizendo, tenho a sensação de dois relacionamentos que são assim, para o meu aprendizado. Pois é, Denilda, você já está tendo essa sensação. São as sensações muito fortes que vêm em nós. E nós precisamos, não é o não é um momento da regeneração do amor, a da regeneração celular, da regeneração molecular, da regeneração, regeneração. É momento, é momento, oportunidade que nós estamos tendo de nos regenerarmos, nos regenerarmos e libertarmos quem criou dependência de ficar conosco, eu não estou dizendo para separar, eu estou dizendo para ter, ter a lealdade, ninguém é de ninguém, ninguém conquista ninguém, ninguém possui ninguém, nós estamos vivendo a fase da abertura, nós estamos vivendo a fase do deslocamento do velho, juntamente com o nosso sistema. O deslocamento do velho, o deslocamento daquele eixo que durante bilhões de anos-luz ficou nos orientando dentro de um mesmo sistema estrelar. Nós estamos... Ele está se deslocando para ir por uma dimensão mais evoluída. E quem estiver ainda nessa dimensão da terceira, não tem como acompanhar. Não tem. Não tem como vir junto. Não tem como chegar. Não tem como uh, dizer assim, olha, cheguei, estou aqui e vim para te ajudar, vim para te reencontrar, vamos deslocar juntos e vamos regenerar juntos e partir para o mundo da eternidade, mas qual é o mundo da eternidade? É o aqui e agora, é o aqui e agora, mas quem é que está no aqui e agora? As pessoas elas estão saindo do aqui e agora pelo medo de perder, as pessoas estão saindo daqui agora, colocando o Covid como culpado, o outro como culpado, julgando, julgando, mas elas querem continuar com o medo do futuro, elas querem continuar com medo de que não vão, como que vão voltar pro antigo, né, como tava, que tava acomodado. Como que vão fazer as que estão ganhando dinheiro A hora que isso voltar ao normal? Se aqui é que tem, quem está vendendo o iFood, eu não sei o que lá, não sei o que, se vai continuar vendendo e vai perder, está torcendo para que isso continue, mas não para mudar para ir para frente? A nossa consciência, gente, é muito limitada. Diante da grandeza do planeta, diante da grandeza das dimensões que vem, nos oferecer tudo. Mas ainda nós colocamos um cabresto, um cabresto para não enxergar, para não ver, para não sentir, para se prender nos padrões. Porque a dor do desligamento de um padrão é muito grande. Ela é autêntica. E quando algo é autêntico, você não vai depender de um invisível, como vocês querem, como a maioria quer depender, de um Deus criado por eles. Mas vai depender de um Deus que atua dentro de você. Na tua essência, na tua verdade, no teu caminho e na tua vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gente, quem é o teu caminho, quem é a tua verdade, quem é a tua vida? Entendam de uma vez por todas, pelo amor de Deus. Jesus, ele disse, ele não disse: sou eu, ele mostrou o Timo, ele mostrou a essência, como que nós podemos não ter uma vida, progressa e regressa? O nosso eixo está mudando. A sensação de desequilíbrio é muito grande. Acreditem. Mas é uma sensação. Onde vem essa dor... Mas quando você compreende a dor, que a dor é para tua mudança. Que a dor é para você saber que realmente você está com você e não está só. Boa noite, Valéria. Ah, ah, que você é em você. Quando vem isso, tudo muda. E eu vou dizer mais, um dia eu conheci um Zé, um Zé que não era desse planeta, um Zé que não era da nossa galáxia, ele era de uma outra, é verdade, era um menino de seis anos na época. E ele disse para mim, depois eu perguntando por que, que ele tinha vindo, né? uma história aí, ele virou, fez assim, eu vim aprender e ensinar o amor. Porque aonde eu estou o amor se perdeu. A técnica, a tecnologia venceu. Mas se ele não viesse como um instrumento divino, dessa, né, com a divindade dele, dentro dele, ele não poderia ajudar os habitantes do planeta dele. Para que esse planeta continuasse, em dimensões evoluídas. Mas ai, meu, o que que é essa dimensão evoluída? Não sei, mas eu sei que ela é real. Ai, mas ela é muito diferente daqui? Não. Tudo tem um corpo, tudo tem uma holografia, tudo tem uma forma, tudo tem uma geometria, tudo tem uma atração, tudo tem um magnetismo. E todos nós temos isso. É o magnetismo que está mudando essa órbita, que está mudando o, o sabe o movimento de translação, de rotação do nosso planeta, do nosso sistema solar, de todos os planetas juntos estão aparecendo novas uh, novas moléculas, novas uh, como é que eu posso dizer? Não é só próton, e tal, tá aparecendo outros elementos. Outros elementos que vão começar a ressignificar a nossa vida. Gente, o universo não tem fim. Nós não temos fim, mas nós podemos escolher. O que nos afiniza. Mas aonde isso chega? Eu tenho medo, Armin. Eu não sei o que, que é isso. Você hoje não está aqui? Um dia você não esteve em outro lugar, hoje você está aqui? Você habitou aqui. Assim como um dia você vai habituar em outro lugar. Ai, ah, mas eu vou ficar solta só. Não, não, não, não, não. Até as constelações são unidas. Tudo é unido. Mas é unido dentro de uma mesma sintonia, de uma mesma frequência. Tome cuidado de você. Tá com depressão? Sai dessa. Pelo amor de Deus, saia. Ai, como que eu vou fazer pra sair? Saia daquilo que você quer prender. Saia daquilo que você teme e quer segurar. Saia do que é pior pra você. Saia disso E entre em você Volte para você Não estime o valor do outro E nem subestime Mas estime o seu valor Estime a você Sabe por quê? Senão você vai virar um nada no horizonte Você vai virar algo perdido Nada se perde. Tudo se transforma. E você vai se transformar no quê? Já pensou você voltar de novo a ser um troglodita? Alguma coisa em algum outro planeta semelhante? Que vai começar? É. Tem muitos. Gente, cuidado porque muitos. Uh, Valéria Andrade, ela disse que nessa transição tem vários sonhos reveladores. Essa noite sonhei com uma águia dourada. Olha aí, a águia dourada é uma expressão de anjo. Mas de um anjo holográfico, de um anjo trazido de um outro sistema. E que está aqui nos avisando. Que bom que foi para Valéria... Olha só que coisa boa. Ah, aliás, você disse que ficou muito triste quando acordou. Uma coisa que eu vou falar para vocês. Você tem chorado às vezes sem saber por quê? Tem. É a mudança. É as coisas que você está sentindo que deveria de fazer e não fez. E que agora você está tendo oportunidade de reencontrar. Então aquilo dá uma compulsão de choro, mas ao mesmo tempo de alívio. Eu reencontrei. Eu não sei porque não existe mais tempo, não existe espaço. Não existe mais nada disso. Mas essa compulsão que vem, é uma compulsão... De dizer assim, eu sentia tanta saudade, parece que agora, aquela saudade que eu sentia, está querendo me, me trazer uma resposta. Daquilo que eu deixei de fazer e vou fazer agora. É o momento. Você ainda não percebeu isso? E aí quando você acorda, né Valéria? Você cai na mesmice do dia a dia, não pode... Não pode. Deixa essa, essa, essa sensação, o seu timo, o seu ser, te levar nessa concretização. É muito importante. Né? É, é algo maravilhoso. Se dar esta oportunidade. Para concluir, pessoal. Eu acho que eu já falei e não esqueçam, o nosso planeta, que faz parte da Via Láctea, do Sistema Solar. Da estrela de quinta grandeza, pode hoje estar entrando numa estrela ou de sétima ou de quarta grandeza, não sei. Não entendo muito bem disso. Mas a consciência que está vindo desse deslocamento e de todo esse movimento e desse eixo vai te levar à mudança. Se você gosta de você, se você quer se dar a oportunidade, se permita. Não minta mais. A mentira vai ter, não perna, perna curta, nem perna vai ter mais para sair correndo. Entenderam? Aproveite o que a vida está te dando. Não pense no amanhã. O amanhã é uma probabilidade, tudo bem, não tô falando que você gastar dinheiro. Não, faz essa... Mas o que eu tô dizendo, não viva o amanhã, viva o hoje. O aqui e agora. Que é o momento e o caminho para a eternidade. E a eternidade, ela é assegurada como você está agora. Ai, mas ali tem amigos, tudo. Gente, é o que eu estou dizendo, uma constelação é um agrupamento, nada isolado. Deus me livre de ficar isolado aqui, outro lado, outro lá no universo. Não, não quero isso. Nós somos grupos, fazemos o amor, fazemos tudo que precisamos ser feito, que precisa ser feito, nós vivemos isso. E é muito importante que possamos viver, tá bom? Bom... Para quem quiser fazer terapia comigo, receber energia fria vibracional curadora, onde o corpo, ele ondula, onde as suas células recebem dos pleiadianos essa infinita beleza de cura, cura total. Três sessões, para fizer o tratamento são seis sessões. Aproveite que eu estou atendendo online, já comecei a abrir o presencial também. A radiestesia magnética imantada, que é algo maravilhoso, o pêndulo faz, gente. Vocês não têm ideia, desde limpar energias negativas, tirar obsessor, tirar não sei o que, magias, que o povo adora fazer magia mental, né? Limpa, limpa tudo. O pêndulo é excelente, eu tenho aqui os gráficos, trabalhamos com todo esse sistema, você pode tanto fazer os cursos como você pode receber através do tratamento. O preço está maravilhoso, está com o preço da pandemia, do Corona, tá? Entre em contato comigo. Vamos agendar um horário. Eu tenho também, vou pedir já para o Vladimir voltar, algumas pessoas voltarem a atender, né? Aos pouquinhos já vamos voltando a isso. E quero ficar ainda com vocês algum tempo aqui. Quem sabe trocar informações, passar as que eu recebo. Eu não posso falar mais, porque eu não teria nem como descrever, mas eu sinto que é. E vou pedir para você, seja verdadeiro. Conviva, mas não se entregue. Se der oportunidade... Juramentos até que a morte separe, gente, isso não existe mais. Isso daí é uma convenção, é um padrão. As pessoas precisam respeitar a escolha de cada um. Você precisa fazer o que o seu coração a sua alma pede. Mas cuidado para não fazer besteira, para não se deixar levar por um por uma paixão. A paixão não é amor. A paixão não é atra é uma atração só física. É, é, isso vai muito além. Você quer saber quando você sabe? Quando você conversa telepaticamente com outra pessoa, mas de ouvir a voz e conversar normalmente. Assim como fazem com pessoas que incorporam espíritos. Você incorpora o outro, o outro te incorpora. Pode ser amigos, pode ser uh, pessoas ligadas a uma, a uma relação muito mais forte. Mas é desse jeito. Se dessa oportunidade... Não tenha medo, vá em frente. Agende uma consulta, vamos estar tá juntos? Vamos. Gente, eu vou pedir para vocês irem no meu YouTube. Agora eu vou pedir. Eu preciso, por favor, de mil para começar. Eu tô com 840, 84 pessoas inscritas. Eu preciso de mil para começar a fazer essas lives pelo YouTube. Tá? Então, porque pelo YouTube nós vamos atingir muito mais pessoas, então eu peço para vocês irem lá, se inscreverem, curtirem, fazer comentários, né, assistam meus vídeos, vocês vão gostar, se não quiser se inscreva, eles são bons, ah, vão lá no, ah, no Instagram também, estou agora com, entrando bastante no Instagram, eu estava parada nas redes sociais, Agora eu descobri, olha que coisa boa a pandemia me trouxe, né? A quarentena. Um pouquinho antes eu já estava, mas aí foi com muito mais força. Tá bom? Me sigam. Em breve vocês vão ter uma bela oportunidade. Eu já vou até falar que eu não vou aguentar, né? Eu vou fazer uma live com a Monja, com a Monja Coenhé. Mês que vem. Muito legal, né? Pelo Instagram mas eu vou avisar direitinho a vocês tá bom é um privilégio <risos> né estar com ela gente o número do meu consultório no meu celular para vocês irem agendando por enquanto é o 99675 5250 99675 5250 já comecei o presencial também e vou aguardar por vocês, tá bom? Valéria, para todos que estiveram aqui, deixa eu ver quem mais: ah, Denilde, Gisele, Florinda, ah, quem eu esqueci, Silvia, Regina, <risos> obrigada, chamou de girassol. Bom, para todos que estiveram aí comigo, para todos vocês, sempre. Na paz, luz e harmonia. Meu nome é Armin de Gourmandian. Todas as quartas-feiras aqui com vocês, tá bom? Um beijo grande.